E aí, pessoal, World App Zero na área, beleza, galera? Seguinte, mano, acabou de sair uma informação sobre o Modern Combat Versus, mano. Como eu tinha falado no vídeo anterior lá, duas bombas, é, bombas sobre Modern Combat Versus, possível teoria que eu vou deixar no final desse vídeo, né, ele vai aparecer na tela. Aí se você quiser clicar e assistir, fique à vontade. Então, hoje no site do Modern Combat Versus, é, saiu aqui essa imagem de fundo, meu, ele tava nessa daqui, né, que tem essa imagem aí, é, que traduzindo, até traduzi aqui, é confie em seus líderes, confie em seus líderes, eu não entendi muito bem, de fundo tem um prédio com as iniciais KORP, de corp, né, de corporação, só que com K, e ficou bem subliminar, mas aqui deve ter alguma coisa, mano. Alguma mensagem, assim, de fundo, tá ligado? E eu vou tentar deduzir depois o que tá havendo. Mas, enfim, vamos falar dessa daqui, cara. Essa daqui, possivelmente, é, são as imagens dos mapas do Modern Combat Versus, mano. Então, ele tá... Em dividido em quatro imagens. Agora, o que eu não consigo deduzir é se são quatro mapas ou quatro partes de um único mapa. Mas, por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui do meio, não sei se meu mouse está aparecendo no vídeo, essa daqui no meio parece muito com esse prédio aqui, ó. parece muito com esse prédio aqui. Ou seja, possivelmente esse daqui é uma imagem de um mapa, entendeu? Só que do lado de fora do mapa, não mostrando o interior do mapa, entendeu? É o que podemos deduzir aqui por causa do símbolo. O símbolo que aparece aqui em cima é bem semelhante. Aqui parece um galpão velho abandonado, então aqui é aquele prédio futurista. Aqui é, eu não consegui identificar. E aqui também não, ou seja, já, eu, basicamente, galera, já matamos uma, uma charada. Essa imagem aqui do meio refere-se a este, esta imagem aqui, que possivelmente é um mapa, então vai ser um mapa dentro de um prédio futurista, entendeu, galera? E é, tem outras partes aqui que vão ser... É, so, é, soltadas conforme o tempo né galera Então aqui eles já vazaram duas informações Aqui, daqui a três meses mais ou menos eles lançarão essa E mais três meses essa daqui E quando chegar nessa última aqui galera Aí sim será um indício de que o Modern Combat Versus Estará muito próximo de ser lançado meu. Então assim, se você quer... Tem informações atualizadas sobre o Modern Combat Versus, mano. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você curtiu essa informação, deixa o joinha, tá? E comenta aí embaixo é, se você tem alguma dedução aí de alguma charada. Eu já matei uma, basicamente. E eu quero ver se vocês irão é, achar alguma informação, algum easter egg aí escondido, demorou? Então é isso, tamo junto. Eu fui!